Burboletagem Nosso nome para o processo artístico de criação de borboletas de papel, aguarelas e outras tintas. Os materiais que vais precisar são Papéis variados, aguarelas e outras tintas, água e pincéis e uma tesoura. um papel ao meio para saberes onde é o centro. Coloca uma pequena pressão de aguarelas de várias cores junto a esse centro e no sítio onde vão ficar as asas. Volta a dobrar a folha e pressiona as tintas do centro para as extremidades de acordo com o tamanho da borboleta que imaginaste. Abre para veres o resultado. Deixa secar. Vamos experimentar com outras tintas, elas. Podes acrescentar um contorno e desenhar alguns pormenores, cabeça, antenas e detalhes do corpo, como listas, pintas ou padrões. Também podes experimentar com estas tintas. Aqui está, uma borboleta-pavão. Depois, recorta as borboletas o melhor que conseguires. Podes enfeitá-las mais. Escolhe uma parede da tua casa e cola as borboletas que fizeste, duas ou três, ou um bando delas. Não te esqueças de nos convidar para a abertura da exposição.